Sate tamanda para branca, para mata. Olá, Paulo Sérgio Oliveira, em mais um vídeo minutos do Despertar. Eu tenho colocado nas minhas palestras, nos meus programas, nas minhas canções e nesses vídeo áudios né, das minhas listas a questão. Da percepção humana, que toda, todo desperdício de energia, todo sofrimento está na percepção que a gente tem sobre os eventos e não sobre, sobre os fatos e não sobre a causa. Quando a gente muda, quando a gente amplia a percepção, a gente sai desse desperdício de energia chamado sofrimento. Né? A gente não tenta mais mudar o fato não tenta mais mudar o outro, não tenta mais mudar uma situação. A gente simplesmente aceita. Mas é um aceitar, não um aceitar de resignação. É um aceitar com a percepção da frequência maior. E eu queria falar um pouquinho de alguns enganos que a gente vê nos livros de autoajuda, é, nos ensinamentos que a gente vê mais modernos. A gente pensa que vai mudar esse sofrimento com modificações racionais. E a gente sofre porque a gente racionalmente quer perceber e não percebe. Vou dar um exemplo disso para ficar claro. Eu não vou conseguir nunca galgar um estado de consciência maior se eu ficar insistindo num fato, se eu ficar vibrando no sintoma, se eu não for direto na causa. Eu não vou conseguir mudar nada em mim se eu não perceber que o que precisa ser mudado em mim não está na minha parte mais, na parte mais latente, na pontinha do iceberg. Ela está na parte mais profunda, ela está no meu inconsciente. Nós somos influências do inconsciente coletivo. Nós somos influência de uma ancestralidade, nós somos influência de uma nação, nós somos... Ligados a todos os sofrimentos sociais que esse país teve, que esse mundo teve. Nós estamos arraigados a isso de uma maneira profunda. Então, é olhando para nossas questões inconscientes que a gente consegue galgar esse grau de percepção maior, de frequência maior, frequência de alma que eu chamo nos meus trabalhos. Vou ficando por aqui hoje, eu prometi ao pessoal que eu ia fazer vídeos mais... Leves, mais curtos. Vou terminando aqui com a música número 5, a música que eu mais gosto no meu CD, o poderoso dom da gratidão. Agradecer é fazer a graça divina descer. Então é poderoso o poderoso flash desses que, que remexem nos faz tremer. Saquei o um milagroso insight site do agradecer. Pensava eu muito na vida nem sequer lembrava mesmo de viver. Clamava pelo que faltava e tudo que eu tinha nem podia ver. Então o um poderoso flash desses que remexem nos faz tremer. Saquei o um milagroso ensaio do agradecer. Nossa. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, a serviço de algo maior.